Episódio 3 Criar um guião em storyboard Depois de ter discutido as várias ideias e sim, é importante ter as várias ideias Não, Eu gostava mais da minha É a altura de pensar na tua história dividindo-a em várias cenas Cada cena é uma parte da história que acontece num determinado local ou seja, se mudares de local necessitas de uma nova cena o teu guião necessita de detalhar os locais por onde vais passar, as falas de cada personagem e o que é que vai aparecer no ecrã. Esta última parte pode ser melhorada com um storyboard que ilustra as cenas da tua história. Através do storyboard poderás organizar cada cena da tua história, posicionando os personagens e prevendo os efeitos que queres incluir no momento de edição. Para ilustrares corretamente todas as cenas da tua história, terás ter algumas noções básicas de linguagem audiovisual. Sabes, eu estava aqui com uma ideia. Acho que se calhar podemos começar pelos planos. Vamos para o exterior? Boa ideia. Bom, bom, bem, eu eu tenho uma ideia.